o programa Empresários em Destaque desta terça-feira vai falar sobre organização residencial e gestão de mudanças. Quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar essas questões? A empresária Andreia Salustiano, a quem desde já dou aqui as boas-vindas. Andréia, seja muito bem-vinda ao programa Empresários em Destaque, uma alegria e uma imensa honra recebê-la. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Anderson, pela oportunidade de trazer a pauta aqui da gente falar sobre organização. Eu acho isso muito interessante, porque no meu ponto de vista, esse conceito ele está presente na vida de todas as pessoas e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. E para a gente começar é, discutindo um pouco esse conceito, eu queria que você fizesse aqui o André, uma fala introdutória no sentido de explicar é, a organização residencial e também essa gestão de mudanças como é que eu posso aplicar esse conceito na nossa na, nas casas né? na, na casa nas nossas casas bom é, a organização residencial e a gestão de mudança é um nicho né na, no, no mercado de organização é, como eu atuo né com esse trabalho então, imagina que nós temos ali uma baguncinha na nossa casa. Sempre vai ter aquele quartinho da bagunça, algum ambiente é, que precisa ser organizado. Então, é onde o profissional de organização atua. Então, a gente entra nesse ambiente, mas antes de começar de fato a organizar, a gente precisa entender quais são as necessidades individual de cada pessoa dentro da casa, dentro do contexto da família, né? tratando da organização residencial, para a partir daí pensar como a gente vai construir as soluções de organização. Então, eu tenho ali um ambiente que está bagunçado, mas preciso entender o que, que é essa bagunça, como essa bagunça reflete no, na minha vida, no meu dia a dia. Então, seja ali perdendo tempo, é, precisando ganhar espaço, então a gente precisa entender tudo isso para a partir daí, depois que você entende... É, essa necessidade do cliente, entende esse volume de, de acervo que a pessoa tem dentro do ambiente, o espaço que ela tem, aí a gente atua. Então, a gente vai começar a criar soluções para resolver o problema dessa pessoa. Então, normalmente é a bagunça instalada dentro da nossa casa. Essa é a, a parte da organização residencial. E a gestão de mudança é um nicho um pouco diferente, mas como a gente atua? Uma pessoa vai mudar... E ela precisa da nossa ajuda, né? Então existe todo um planejamento. Normalmente a mudança é um, um processo caótico, né? As pessoas, pela falta de tempo, é, demanda muito tempo a mudança. né? Existe todo um planejamento que é a parte de embalar o acervo, contatar o, o, o transporte para fazer é, é, o deslocamento, para carregar, para descarregar e depois organizar a casa. Então é a área também na qual eu atuo, fazendo todo é, esse intermédio né, ali desde a ponta, desde a parte da embalagem até o final, que é o pós-mudança. Então, alguns serviços, por exemplo, transporte, é, temos parceiros né, que fazem esse serviço desmontagem, montagem. Então, a gente também vai entendendo qual que é a necessidade da família nesse momento de mudança. Então, de repente, tem família que vai mudar de casa, só precisa levar a servo pessoal. A casa foi construída nova, não vai levar nenhum tipo de móvel, nenhum tipo de elétrico. Então, esse é um tipo de serviço. Agora, tem outras famílias que já vai levar tudo. Então, é, a gente tem que embalar, a gente tem que desmontar o móvel, a gente depois tem que montar de novo. Chegando na casa nova, eu preciso montar o layout é, dessa casa nova. Qual que é a melhor maneira de fazer a disposição dentro é, desse ambiente novo. Então, é, é aí que a gente atua. Então, fazendo todo o gerenciamento da logística, da mudança de fato e criando as soluções ali dentro da nova casa. Ah, que bacana, que bacana. Eu queria, é, na verdade, Andréia, pedir para você fazer aqui uma... uma acho que um, aprofundar o conceito da organização, porque eu vejo que não é só uma questão de... Desenvolver alguma coisa no sentido de colocar as coisas no, no, nos seus devidos lugares. Mas eu acho que o conceito de organização tem muito relação também com a própria sobrevivência do, do, do, do ser humano e a sobrevivência emocional é, que a gente tem em relação à nossa vida, né? Sim, é de forma prática, Sim. a organização é isso: é criar as soluções para que, dentro do ambiente, é as coisas aconteçam como tem que acontecer, para quê? Para que essa pessoa possa usar o ambiente da melhor forma, seja para aproveitar espaço, para a funcionalidade do ambiente, para atender a função do ambiente, mas como que isso reflete no dia a dia? Eu acho que a organização está presente na vida da gente em várias etapas, várias esferas e a gente não percebe, né? Então, como é que essa... E a, por que, que eu estou falando isso? Porque Normalmente, o que as pessoas veem quando se trata da questão de organização é o que a gente está vendo. Então, é o ambiente organizado, mas não é só isso. Então, eu acredito muito que a organização vai muito além das dobras que a gente faz para que as roupas caiba dentro daquele determinado espaço, porque ela reflete em todas as esferas da nossa vida, seja ela a nossa vida profissional, a nossa vida familiar, nas nossas relações, porque... Quem nunca brigou com o filho mais novo porque vive deixando as coisas fora do lugar? Ou com o marido que deixou a toalha, ou até mesmo a esposa que deixou a toalha molhada em cima da cama? Então são pequenas atitudes né, que a gente tem no nosso dia a dia que isso vai refletindo como a gente vive dentro da nossa casa. E viver dentro da nossa casa não está só relacionado ao espaço, está relacionado às nossas relações. Então, a gente organiza o ambiente, que é o que as pessoas veem, mas isso reflete de uma forma muito mais ampla do que as pessoas imaginam. Deixa eu tentar entender uma coisa que eu acho interessante na sua fala. Organização é uma coisa, funcionalidade é outra, é isso que você está dizendo? A funcionalidade está dentro da organização. Né? Fale sobre isso. É, por exemplo, a cada espaço existe uma função. Por exemplo, dentro da cozinha existe... A, a, o ambiente ali, qual que é a função né, da cozinha? Então a gente vai ali para preparar o alimento. Como é que eu vou preparar esse ambiente pensando em todas as tarefas dentro desse ambiente, é, no fluxo, até mesmo no fluxo. Então, eu vou te dar um exemplo prático. Eu tenho o meu fogão, meu cooktop top na bancada e logo embaixo eu tenho gavetas. O que, que eu vou pôr ali? Então a gente organiza de uma forma muito é, lógica. Então, o que eu vou pôr ali? As panelas. Porque na hora que eu for cozinhar, eu preciso das panelas. Por que, que eu tenho que pôr a panela do outro lado da cozinha? Não, eu vou pôr a panela próximo de onde eu vou usar. Então, está próximo do fogão. Então, a gente pensa dentro do ambiente, todas as tarefas que a gente vai executar ali. Seja qual ambiente for. E quem vai executar aquilo ali. Por exemplo, uma cozinha... É uma coisa bem complexa, porque a gente tem que preparar o ambiente para todo mundo. Todo mundo usa a cozinha da casa. Embora seja mais fácil organizar, mas na hora que a gente precisa pensar em quem usa esse ambiente, esse ambiente tem que estar funcional para todo mundo. Vou te dar um exemplo, por exemplo, crianças na cozinha. Tem várias coisas que a gente não deixa é, acessível né, para não acontecer nenhum acidente doméstico, mas eu tenho todo um cuidado quando eu vou organizar uma cozinha preparar ali um cantinho com os itens das crianças para aquelas crianças que estão começando a se desenvolver ter autonomia então eu tenho meu pratinho, eu tenho o meu copinho, ou, a, a minha mamadeira dois aninhos para cima já vamos desenvolver essa autonomia então vamos ali criar o cantinho com as coisas da criança que a gente começa a ensinar essa criança que ali é o cantinho dela que na hora que ela precisar ela pode pegar e se ela precisar devolver ela pode devolver é assim que a gente começa a desenvolver a autonomia das crianças dentro do ambiente. Ou seja, nós podemos utilizar o conceito da organização, inclusive, para a formação humana. Com toda certeza. Eu acredito muito nisso. É, e eu falo eu Isso eu desenvolvi, essa, essa visão, depois da organização mesmo. Porque até então a gente vai fazendo tudo de forma natural mas sem parar para pensar mas acho que depois que a organização entrou na minha vida eu comecei a refletir sobre isso então como é que eu preparo o ambiente para que a gente possa desenvolver não só da criança quanto do adulto porque organização é um hábito né ninguém nasce organizado a gente desenvolve essa habilidade então, aquela máxima de que eu nasci assim eu morri assim, eu não acredito nisso. Eu acho que a gente pode desenvolver a habilidade de organização. Para isso, a gente prepara o um ambiente. E aí, a gente tira muitas pessoas fora da casinha, porque a gente começa a fazer as pessoas pensarem. Como que você pensa isso? Como que você pensa aquilo para preparar o um ambiente para ela, e As pessoas ficam olhando para a gente, tipo, nossa, mas é tudo isso? Eu achei que era só colocar ali. Não, mas tem que ter um sentido. Então... Através disso, a gente começa a fazer com que as pessoas é, pensem a organização e leve isso como hábito para que isso possa transformar a rotina do dia a dia delas. Nossa, que bacana. Bom, nós estamos conversando aqui com a Andréa Salustiano, o empresário Salustiano, sobre organização residencial e gestão de mudanças. Nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo comercial, a gente volta na sequência, um minutinho só e nós já estamos de volta.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 Estamos de volta aqui com o programa Empresários em Destaque, que nesta terça-feira fala sobre a organização residencial e gestão de mudanças. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando esse assunto a empresária Andréia Salustiano. Andréia, eu quero falar um pouquinho sobre é, a organização né no sentido de organizar as coisas a partir das suas cores. É, eu queria saber como que essa relação, esse conceito é aplicado no teu trabalho. Tá. Essa é uma categorização, é uma das, né? A gente, existe vários critérios para a gente organizar alguma coisa é, dentro do ambiente. Mas, por exemplo, a categorização das cores, eu acho que está muito relacionado. Aí eu acho que tem que ter aquela sensibilidade do profissional de perceber o perfil do cliente. Uhum. É, porque assim, existe aquele cliente que ele é muito... É prático e a questão do, da funcionalidade mesmo de separar por tipo de roupa. Então eu tenho, vou dar o um exemplo do closet que é o lugar que a gente mais mexe com cores ou guarda-roupa. Ah, eu quero organizar minhas roupas. Então eu tenho lá um, uma gama de, de blusas. Então eu tenho blusas de manga curta, regata, manga longa. Tem pessoas que preferem que seja separado por tipo. Então, regata, manga curta, manga longa e assim vai. E aquelas pessoas, e eu percebo, e eu sou assim, são pessoas que são mais visuais. Porque, assim, se eu organizar por tipo, principalmente é, a parte feminina, tem muita estampa, muita informação, então, visualmente, fica embaraçado. Agora, quando a gente organiza por cor, existe também um critério, mas ele te dá uma uniformidade visual. E a questão visual, ela também está muito presente na organização. Então, eu percebo o perfil do cliente, eu, aí eu pergunto, sempre alinho com o cliente, o que faz sentido para ele. E aí a pessoa fala, ah, mas como que é essa questão por cores? falou fala, olha, a gente tem ali uma sequência, paleta de cores, né? O ciclo cromático que a gente tem. Então a gente vai começar partindo do branco e vai terminar aqui no preto. Aí nesse meio tem várias outras cores. Só que dentro de cada é, cor, existe também a sequência. Porque qual que é o objetivo? É que na hora que eu precisar de uma roupa, eu sei que as minhas roupas brancas estão ali, mas eu sei que lá no começo eu começo pela peça é, do verão e termino com a peça do inverno. Então, eu não vou ficar perdendo tempo procurando. Então, claro que isso com o tempo. Existe ali um tempo para a gente se acostumar. Lembra que eu falei que a organização é um hábito? Então, tudo que é construído na organização demanda um tempo para a gente processar isso e tornar isso como um hábito, um novo hábito. Então, até a gente é, se acostumar com isso, então, mas tem essa linha de raciocínio. A gente começa ali no, no verão e termina no inverno. Por quê? A gente precisa otimizar o tempo das pessoas. Então, Mas para quem que se aplica isso? Para as pessoas que são visuais. Então, porque assim, existe vários tipos de, de, de organizadores, pessoas organizadoras. Tem gente que é visual, tem gente que é cronológica, né? Então, tem gente que é espacial. Existe, assim, esse conceito, né? Dentro da, da neurociência. É. E a pessoa visual, ela sempre pede. André, eu quero por cor, porque daquele conceito de loja. Por exemplo, se a gente vai numa loja, a gente gosta de ver tudo organizado, fica até mais fácil da gente consumir. A mesma coisa se aplica dentro do nosso guarda-roupa, porque quando tá tudo organizado, fica muito mais fácil da gente usar o que a gente tem. Porque se a gente não vê, a gente não usa. Né? Agora, então, é fazer uma pergunta que quando você desenvolve uma proposta comercial um projeto antes desse processo você pergunta se essa organização vai ser é, realizada por alguns itens e aí eu imagino que você deva de colocar cores funcionalidades ou outros que talvez você ainda não tenha citado aqui como é que funciona é, de primeira mão assim eu preciso entender a necessidade da pessoa, como é que eu posso ajudar, o que, que está incomodando dentro do ambiente, e aí essa pessoa vai dizer, no processo, porque assim, o, uma organização, por exemplo, parte do princípio que a pessoa tem uma bagunça, então logo está desorganizada, né, neste momento. Então, se essa pessoa, se ela tem a disponibilidade de participar do processo, é muito mais fácil ela assimilar tudo que a gente está construindo porque isso tem que fazer sentido para ela então durante o processo de organização claro que ali na, na, na visita técnica que a gente faz a gente já vai percebendo o quão a pessoa é organizada se ela tem senso de organização se ela só está querendo ajustar algumas coisas e durante o processo se a pessoa não está presencial ela está de forma remota e a gente está ali conversando o tempo todo eu falo que o meu trabalho é um meio de facilitar mas isso quem dita é o cliente. Claro que tem certas coisas que às vezes o espaço não permite. E aí cabe eu, enquanto profissional, direcionar. Falar, olha, dessa forma como você pensou, é possível. Mas de uma outra forma, talvez isso vai facilitar melhor no dia a dia, na manutenção dessa organização. Faz sentido para você? Se a pessoa fala, Andréia, faz? Beleza, a gente, ok. Se a pessoa fala assim, não, Andréia, eu prefiro de outro jeito? Ok, a gente vai fazer da maneira que é possível, de acordo com o acervo, com o espaço e atender da melhor forma possível essa pessoa. Então, é, eu acho interessante isso e eu queria muito que você colocasse aqui é, dois ambientes, né? o ambiente é, a casa e o trabalho. A aplicabilidade do conceito da organização quando você vai desenvolver um projeto é realizado de forma diferente? Do Porque o, é do trabalho existem várias outras pessoas, Sim, né? Sim, exatamente. E normalmente na casa é a pessoa e a família dele. Ou seja, eu quero dizer em outras palavras, no trabalho existem terceiros, entendeu? Outras pessoas que não fazem parte da vida pessoal dele. É nesse Sim. sentido. É, é muito difícil. Eu falo que a organização, ela... Quando a gente entra na casa de uma pessoa, é, partiu essa dor da, da desordem para uma pessoa e não para o todo. É a mesma coisa do trabalho. Então, muitas vezes... O cliente quer organizar, o esposo não quer, o filho não está não preparado para esse processo, porque a organização é um processo, que eu falo que a gente organiza o externo, mas é, é, é aqui dentro que a gente está mexendo, né? Então, assim, e a mesma coisa também nessa questão do trabalho, as pessoas do trabalho. No trabalho, eu acho mais complexo porque é uma questão cultural. Então, como é que você vai movimentar tantas pessoas com culturas diferentes então, o processo tem que ser muito bem definido para atingir o objetivo e, e muito claro para todo mundo. E como é que a gente vai engajar todo mundo? Então, é muito mais complexo, mas se aplica, né? Mas para tudo isso precisa de, de um briefing muito é, bem feito, muito bem definido, os objetivos dessa organização, o entendimento de todo mundo e uma coisa que eu acredito muito, pertencimento, participação, trazer as pessoas a se sentir pertencente do processo. Então, por isso que quando eu atendo um cliente, é, para mim faz muito sentido o cliente estar presente participando, seja de forma presencial ou remota, porque isso tem que fazer sentido para as pessoas, porque quando a gente se sente pertencida a alguma coisa, é muito fácil, muito mais fácil a gente assimilar aquilo, e dar, porque a partir do momento que eu sair dali, como é que vai ser? Então, isso tem que fazer sentido para a pessoa, ela faz parte da construção. Que legal. E você é contratada para organizar a vida financeira, pessoal ou não? Normalmente a vida pessoal, mas isso com toda certeza. Eu, eu trabalho com organização residencial, né, com a gestão de mudança, mas eu, eu acredito que quando a gente organiza a nossa vida pessoal, porque a gente fala de organização, de espaço, mas a gente está falando de rotina, isso vai refletir, porque o processo da organização, ela, ela traz a gente para o autoconhecimento. Então, a gente é como se a gente estivesse dentro do caos e a gente traz luz para essas pessoas e aí, a partir daí, ela consegue ver a, os outros campos da vida dela, que as coisas não estão funcionando. Então, é um processo lento, mas eu acho que quando a pessoa dá o primeiro passo, que é organizar o ambiente... Porque eu falo que organizar o ambiente é só a pontinha aqui. Tem muito mais coisas. Tem muito mais coisas profundas lá embaixo. Então, quando a gente organiza, dá esse primeiro passo, com toda certeza vai ter reflexo em todos os campos na vida da pessoa. Eu quero aprofundar um pouquinho essa questão que você trouxe nessa resposta. Quando nós organizamos um ambiente, a energia positiva vem junto a partir do processo de organização? Como é que você vê essa questão? Eu acredito que sim porque é a questão do processo interno, porque você imagina, eu estou com um problema no ambiente, mas eu estou ali sobrecarregada, é, não sei como fazer, medo de ser julgada, existem N fatores, né? e aí eu consigo dar esse passo e essa pessoa vai me ajudar, né? a profissional vai me ajudar. Então, ali eu já começo a me desconstruir e desapegar das coisas que estão me bloqueando. Eu acredito muito nisso, sabe? Então, a energia flui, sim, porque eu acredito muito que, dentro de um ambiente, quando a gente tem objeto que a gente não usa, coisa quebrada, coisas que não faz sentido para a vida da gente. Porque muitas vezes, num objeto, você tem ali alguma lembrança que não é boa e você não consegue desapegar. Então, a parte, o desapego também faz parte do, do processo de organização. Então, quando a gente começa a desapegar daquilo que não faz mais sentido na vida da gente, com toda certeza as coisas começam a fluir. Poxa, que bacana, que bacana. Bom, nós estamos conversando aqui com a Andressa Luciano sobre a organização residencial e gestão de mudanças. Nós vamos agora para o intervalo comercial, a gente volta na sequência. Um minutinho só, nós já estamos de volta. Estamos apresentando Empresários em Destaque.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 19 5412. WhatsApp 19 997 Conectando você ao mundo. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Estamos de volta aqui com o programa Empresários em Destaque desta terça-feira, que discute a organização residencial e gestão de mudanças. Quem está aqui comigo conversando e debatendo esse assunto, a empresária Andréia Salustiano. Andréia, eu queria, é, nesse início de terceiro bloco, perguntar para você, qual é o seu público-alvo, para quem você presta serviço? Bom, eu costumo dizer que eu tenho dois públicos-alvos, né? a pessoa que consome né, o que eu produzo nas redes sociais. Então, assim, todo o meu trabalho ali, é, eu sempre estou compartilhando dicas ou também as pessoas que me contratam, né? Então, eu acredito que organização é para todo mundo, né? Todo mundo pode se organizar. Hoje, a gente tem é, muito conteúdo né, com a internet, a internet nos ajuda com isso. Então, tem muito conteúdo... É, lá na minha rede social sempre estou compartilhando as dicas no feed sempre tem conteúdo faço alguns videozinhos mostrando um pouco do trabalho então esse é o público que consome o conteúdo né Sim. e tem o público que, que me contrata né então que que eu vou lá e presto o serviço também então eu estou sempre é, eu falo eu acordo todos os dias motivada para entregar e fazer o meu melhor para essas pessoas que legal que legal eu quero falar um pouquinho sobre a questão do crescimento da profissão no Brasil? É, os motivos e como você vê este panorama de crescimento? Bom, é, o mercado de fato, tá, fa fazem cinco anos né, que, que eu sou formada, existe é, especialização para isso né? uh, o mercado com toda certeza tem ganhado força em todas as esferas seja na formação de novos profissionais né? então assim, a gente tem inclusive anualmente eventos Voltado para o mercado de organização, a gente tem uma uma associação nacional de profissional de organização. Então a gente está buscando o reconhecimento da nossa profissão, né, para a gente abrir a nossa empresa, para a gente ser reconhecida como profissional também, né. É, isso já é um parâmetro do mercado, né. Então a gente tem essa asso associação que está lutando é, para o nosso reconhecimento. Tem a ver com o mercado também dos produtos né então hoje em dia você vai em lojas cada vez mais é tem lojas de de produtos organizadores então quer dizer até a indústria é tá vendo esse crescimento e tá investindo para que cada vez a gente tenha novas soluções para para nos ajudar né e eu acho que isso se dá o fato de que cada dia mais as pessoas não têm tempo de é, cuidar da casa né então a vida é muito corrida mas também veio a pandemia, que aí trouxe todo mundo para dentro de casa e aí as pessoas começaram a olhar para dentro, olhar para dentro de casa. A gente teve que remodelar é, os espaços para dividir ali o office com o estudo. Então, tudo isso, também pensando no público, é, trouxe essa necessidade de... de de olhar para casa, de cuidar melhor da casa, para que a gente possa viver em harmonia dentro das atividades que a gente desempenhava, porque antigamente a gente só ia dormir e comer, e passar ali algum momento de lazer. Hoje não, muitas pessoas trabalham dentro de casa, então como é que a gente prepara o ambiente para isso? É, e eu acredito também que essa questão da era digital, da quantidade de informações que a gente tem a respeito. Então, embora muitas pessoas falam que organização é moda, eu encaro isso como um estilo de vida, é, mas não é que é moda, é que o assunto está aí. A gente hoje tem mais acesso à informação. Então, hoje você vê até a produção de conteúdo é, nos streams. Então, Netflix hoje tem lá a, a, a série da Mary tem a, a The Home Edit, que é uma série americana falando de organização. A gente tem a Micaela Goza, que... É, no Brasil, que para mim foi a minha inspiração para entrar no mercado de organização, que tem o Santa Ajuda no GNT, então tem vários programas falando do assunto. Então, acho que quanto mais acesso à informação e as pessoas percebendo e precisando disso, eu acho que isso está refletindo no mercado. Que legal. Eu queria, então, eu queria exatamente que você desse continuidade nessa fala, Falando dos maiores desafios que você já enfrentou é, quando assumiu essa profissão para a tua vida. Bom, eu acho que primeiro é, empreender antes de pensar Andréia é personal organizer, eu encaro isso é o meu negócio. Então empreender não é fácil, não. né? A gente gerir um negócio. E aí também tem a questão é de educar o mercado. Muitas pessoas não conhecem a nossa profissão, embora ela está no Brasil desde 2000. Né, a gente hoje tem mais de 2 mil, bem mais de 2 mil profissionais no Brasil, e a maioria é concentrada aqui em São Paulo. É, as pessoas ainda não entendem o que é o nosso trabalho, confundem o nosso trabalho. Então, a gente está o tempo todo educando o mercado. Qual é o serviço da personal organizer? Como a personal organizer pode ajudar as pessoas. Então, esse é também um desafio. Maravilha. Bom, André, eu queria muito agradecer aqui a sua presença. Eu acho que foi uma fala riquíssima, uma fala inovadora, inclusive. Né? E eu gostaria de aproveitar esse momento e pedir para que você fizesse aqui as suas considerações finais em relação a tudo isso que nós conversamos aqui. Mais uma vez, o meu, meu muito obrigado. Tá, Anderson, eu quero agradecer a oportunidade... Eu falo assim, talvez você esteja vendo, as pessoas não, mas meus olhos brilham, porque eu gosto, é um assunto que eu gosto de falar sobre organização, porque eu acredito no poder de transformação que a organização tem dentro da vida das pessoas. Então, para você que está assistindo a gente, é, se você se acha, se acha se está bagunceira, a pessoa não é bagunceira, ela está bagunceira, porque é um, um momento, a gente desenvolve essa habilidade, então não desista, é busque informações, a, a informação está aí para nos ajudar. É, isso tem um reflexo muito positivo na vida da gente, tem muitos benefícios quando a gente pensa numa vida organizada, que a qualidade de vida que a gente tem no bem-estar, nas nossas relações, né, de viver uma vida em harmonia. Então, eu acredito muito nisso e é isso que eu quero levar para as pessoas sempre. Eu espero que aqui eu tenha contribuído um pouco é, acessem a, a minha rede social Que lá tem muito conteúdo Que eu compartilho no dia a dia Com vocês é, Pra vocês, tá? E é isso, muito obrigada André Luciano, mais uma vez Muito agradecido, obrigada. saúde, paz E que Deus abençoe sempre Amém. <risos> você assistiu aqui mais uma edição Do programa Empresários em Destaque Fique aí atento aos nossos canais Para receber outros conteúdos Um forte abraço para você